Sou o Heitor. Hoje é o dia que eu espero ansioso a semana toda. É dia de ensaiar com a minha banda. Desculpa o atraso, é que meu despertador não tocou e... Ué? Quem é esse cara aí? Sabe o nosso novo empresário? Ele disse que o único jeito de fazer sucesso é colocando o Justin no seu lugar. Você tá fora. Quando Heitor achava que havia perdido tudo. Hey, boy! Hum? Cuidado com o buraco. Que buraco! Ele vai parar num mundo muito diferente do seu. O <risos> que você? Bom, sou um humano. Um humano? O que, que é um humano? Mas o que Heitor não sabia é que ele estava correndo perigo. Quero esse humano capturado imediatamente! Você conseguiu ultrapassar a barreira que separa o nosso mundo de um infinito de água saudável. Mas como é que eu vou sair daqui? Impressionante. É tudo diferente, mas. Uau. Ninguém nunca teve a brilhante ideia de colocar mais uma roda? E junto com seus novos amigos. Fomos pertos! Vamos desaparecer! Heitor vai se envolver em grandes aventuras. Os Under Undergrounds, o começo, dia 20 de fevereiro, nos cinemas.